Olá pessoal, eu sou Darkgamer, estou trazendo mais um vídeo do iframe para vocês pessoal. Este vídeo aqui vai ser a apresentação de uma build que eu criei do Necros Prime, ok? Que vai servir para o Necros normal também. É uma build muito top, vocês vão adorar essa build. Mas antes disso eu vou dar um aviso aqui pessoal. Eu acabei de mudar o meu nick aqui no jogo, ok? Foram 200 platinas para dar o nick de jogo. Mas eu queria aqui apresentar já para vocês o novo nick para vocês não confundirem depois, ok? O novo nick é DarkGayYT, uh, uh, ok? Este é o novo nick. Vai também aparecer aqui na tela e tudo mais, para vocês terem certeza do novo nick, pessoal, e já agora? A build que eu quero apresentar para vocês é a build que o Necro se pode usar para deixar os inimigos mais lento. Ok, pessoal, eu não quero estar por perdendo muito tempo aqui, mas eu vou passar logo di diretamente para a apresentação uh, da build em si, ok? Depois vou fazer a demonstração da build, para vocês terem um, uma noção de como funciona, mas primeiro a apresentação da build, né? Não quero daqui a vos dar... Muito tempo quer dizer, perder o vosso tempo e tudo mais para vocês não estarem entendendo aqui com a minha voz a falar e tudo mais. Vamos aqui aprimorar, ok. Pessoal, primeiramente aqui em termos de auras que modos nós temos: Crossive Project, Power Drift, ok. E nos outros modos sem cuidar, temos aqui o Overtent, o Transit for Tooth, o Flating Exprint, o Creeping Interface, Continuity, Argon Messenger e x line. Ok pessoal, o um, projecto, o uh, Project que é a armadura, né? Reduz 30% da armadura dos inimigos, ok. Para o Drift aumenta mais 15% da força da habilidade, mais uh, de chance de resistir a derruboração. Uh, overstand aumenta mais 90% do alcance da habilidade, ou diminui, uh, também tem um efeito que é menos 60% de força da habilidade do, do Negros. Transi uh, Transiente Fortitude, Aumenta mais 50% de força da habilidade e diminui men mais 20 menos 25% de duração da habilidade. Intensify, uh, mais 30% de força, aumenta mais 30% de for da força da habilidade do, do necros O Flating Experience, uh, mais 60% de eficiência da habilidade, menos 60% de duração da habilidade. Aqui o nosso uh, uh, o modo principal dessa build é o Crafting Terrify que é o que é um modo especificamente para o necros para a habilidade 2 do necros ok? Que é a amplificação de faz os inimigos afetados têm a velocidade de movimento reduzida em 60%. Cada que essa habilidade vai ajudar, quer dizer, esse modo vai ajudar os inimigos a ficarem mais lentos uh, Temos aqui o continuity que vai contribuir para mais de 30% de educação da habilidade. O Argon Mensage que vai competir mais 24%, mais 24 da duração da habilidade Mais bônus do conjunto de 2 do 6 de 80% de energia Gasta em habilidade e convertida em escudo Quer dizer que essa habilidade tem quanto para vai nos ajudar com o escudo e com a duração da habilidade O Streff que ajuda mais na eficiência da habilidade Então pessoal, como vocês podem ver aqui de lado Nós de classe temos 190% Duração temos 69% okay. 69%, eficiência temos 175% e força 135%. Por quê? Aqui não temos o modo Prime Continued, então não vai ajudar-se muito na duração é um efeito colateral. Também temos aqui o água mensagem para ajudar um pouco na duração. Depois temos outro medo, os, outros, um, os outros modos que vão afetar a duração e ponto fica assim. Mas aqui não temos que focar muito na duração, mas sim na força e eficiência e alcance. Mas que aqui temos que focar mesmo é o alcance e eficiência. E a força também pode ajudar os inimigos a ficarem um pouco mais lentos Agora pessoal, depois de ter apresentado a build, eu vou passar a demonstração né, dos inimigos ficarem lentos é claro. Só para vocês terem uma noção. Ah pessoal, avisando que essa build pode uh, os levar mods para âmbito, então não tenham medo pessoal de usarem mods para âmbito. Não fiquem assim com, de boca aberta porque está aqui todo vazio, ok pessoal. Uh, vamos, uh, vou um pouco tipo uns 10 inimigos aqui, de Graniards. Uh, pode ser um aqui também, aqui, mais um. E aqui então acho que serve aqui, vamos meter todos os inimigos em nível, eh, em nível máximo, ok, pronto, já está em nível máximo aqui. E vamos fazer eles aparecer, simular, pessoal, e vocês vão ter uma build fantástica, que é que o Necro Slow, que é assim que eles cham. A ah, build do Necro Slow, eu espero que isso está muito lento, infelizmente. Ok pessoal, os inimigos estão aí, ah, vamos lá diretamente, eu estou com a energia toda fala vale a pena. Vocês vão ver, tipo, interessante agora, pessoal. Podem reparar, pessoal, Estão mais lento, realmente estão, mata-se mais fácil assim, ok, ah, pronto, podem ver pelo alcance pessoal, afetou quase o campo todo, mesmo o campo todo, opa, já foi tempo, mas uma coisa que temos que ter em conta nessa build é a duração, ok, temos que ser rápido porque a duração, a duração pode acabar e a gente não ter uma boa noção, depende, acho que pelo visto não afetou, não afeta... Quase assim a todos pelo visto né? Menos aquele que está ali O nosso, que? Como que se chama? Ah, calma Calma, mas alguém não foi afetado Pelo visto ele não é afetado, então não é preciso estar aqui Sério? Sério? olha o Necro imitation Uma imitação de mim Que bonito Ah, estou morto, me queria morrer também é... só um ponto também a vos citar Para ter cuidado com esta build é... O tempo, a vossa vida, quando são os inimigos assim nível muito alto, que vocês nem sempre conseguem matar tão cedo assim. Então tenham cuidado com a vossa vida, em tempo de duração, porque senão, como vocês podem ver, temos 300 de vida e 465 de escudo. Esta são, são continua igualzinho. Ah, alguns podem pensar que essa build só está funcionando aqui com os graninhas, mas não pessoal. Também funciona com os corruptos, ok? Só para deixar bem claro mesmo você não é os corruptos dessa build, então não tenham medo de utilizá-la. Espero que vocês gostem desse vídeo, pessoal. Um feliz 2018, né? Peço desculpa, eu não cheguei a fazer lá o vídeo da review do canal, mas acho que não, foi, não é preciso mesmo, acho que não tive assim, um bom ponto de vista positivo do canal para fazer uma review. Mas pronto, pessoal, o vídeo que importa aqui é que aqui trazer para vocês mesmo esta build que está aqui, que pode deixar os inimigos mesmo lento, olha aqui, mesmo, mesmo super lentos. Ok pessoal, eu espero mesmo que vocês gostem, tenham gostado, quer dizer, não se esqueça de dar o vosso gosto, comentar, blá blá blá, eu sei que eu morri muitas vezes aqui, vocês devem ter ficado entediados, ah, porque ele está morrendo tanto, mas pronto pessoal, infelizmente, mas pronto pessoal, o que importa é que vocês tenham gostado do, do vídeo, o primeiro vídeo de 2018 é claro, ah, porque eu estou com uma imitação aqui em cima, sério, ele está me imitar porque, mas pronto pessoal, primeiro vídeo de 2018, eu espero que vocês gostem, e até a próxima pessoal, sou Dark Gamer, estou com um novo vídeo aqui de Warframe em 2018,